A mãe, a riqueza Esse aqui é o pai, o Todd Esse aqui é a Lara Olha o filhotinho Que foi, bebê? o filhotinho Ele tá começando a comer ração Ai. Esse daí que fez o Bastinha graça <risos> Esse daí Eles é um que... Fez cocô não, tá? Ele defecou Vai fazer mais cocô Tá livre de minha mãe, esse neném? Cadê? Quero... Ó, oh, latindo É Ela tá mordendo minha mão tá mordendo minha mão Com bagelinha, já tá mordendo minha mão Tá na acendentinho já? Eu acho que sim oh. Mais... Oh. Deixa a eu vou subir aqui, aqui. Não quer não nem pra casinha, Riqueza. Riqueza da casa. Olha, você ver, você tá brigando. Tá limpando o cocôzinho. Olha a Lara. Deixa a Lara também, ajuda a mamãe. É, ajuda a mamãe Ajuda sua mãe, hein? Ajuda sua mãe. Agora, a Agora a Riqueza não tá mais brigando com a Lara, não, porque já tá um grandinho. Hum? Oi, Riqueza. tá um doutorzinho Oi, e o deixa que deixar? Tá com flash. Tá com flash. Esse aqui tá com fome, que ele tá lembrando minha mão. Hum. <risos> o rabi deles é tão lindo. Ah, oh, riqueza! Riqueza! Tina-nem! Tô de tina Tá de Tina-nem! Alguém que tá enchendo o fio. Ah! Hum. Oh. Esse é a tão gostosinho, né? Esse é gostoso. É lindo e gostoso. Olha isso daqui como é que é. Olha aqui que fofinho. A mãozinha eu dele. Deus, dá pra tia é. grana. Dá, dá pra eu tia grana. Dá tia dano, pra tia grana. Olha o outro, mamãe. jeito, de hein? a mamãe de se deitar. Já tá mamando. Nem é assim, papai. Ele vai pegar Olha lá, pendurou no acho. peito. Tá parecendo um trenzinho que ela tá fazendo. A riqueza tá... Tá com Coco. Au! Au! Au! Quer ir de volta, a riqueza? Au! <risos> não quis ouvir Ipá, não, Olha aqui. Tá. Cadê? Tá cansado de rima. Tá irmãozinho. <risos> tá <risos> é como é que é o nome desse? Como com Não, esse daqui é o Félix. Ah, não é Félix? Não é não. O Mas qual é o nome <risos> não, gente. Como com Não, esse daqui vai ser bom. Como com Não, esse daqui vai ser, como como ser bom. Como com Tiver e como <risos> com Isso. Dois marronzinhos e dois pretinhos. A Laura vai ser riqueza. A Laura vai ser riqueza? Ah, não entendi essa combinação. Ah! tá tá tapando aqui! Deixa ele mamar, Dora Ele chorou com o Dani! Ai meu Deus! Olha lá a fatinha dele, como é que vai? Ele ia pegar o como contei ele chorou. Esse daqui tem uma listinha nas costas. Gênero! Gênero! É isso. A luz. Veja a Tatá. A luz. A luz. É. Olha, que ela é feroz pra mamar. Uuuuh, eu tô querendo mamar mesmo. A Lara tá querendo vir. Vê se. Ele tá limado, hein? Mano? Ô, Thói, deixa ele mamar lá, Thói. <risos> ele tá querendo eu ir, ó. Eu quero proteger ela do fã... Do mundo. Nossa, tá alisando ele. E <risos> tá é tá gostoso. Tá gostoso. Vamos mamar com o fã baixo. <risos> <d 'á. risos> Olha como é que é gordo, ó, ó. Ó, ó. ó as oh, boinhas. Olha, é mais escuro, de ó, de de ó. é mais escuro Porque que é esse. É esse não, esse daqui que é mais Tana. escuro. Esse aqui é mais claro. É, esse é mais claro, é. Tana. Não, não, não, Ó. Oh não oh não Oh não oh não não não oh não oh não oh não Oh não não não oh não oh não oh não Oh não Oh não não não não não não não oh não não não Acaba Olha. a riqueza, vocês parem de me perturbar. Entrando dentro da de sua casa, na né, riqueza? Te perturbar. Olha <risos> tá falando. Abasta a Lara. Tá apertado, gente! <risos> ai, ai, ai, gente, Minha bula é. vai cagar você, vou cagar na calça! <risos> ai, ai, ai. Bora, Galos! O que é, que é, o Tati em Tira uma foto. A cara do bicho. <risos> Olha <risos> essa cara. Que é cuticute. Nossa, cuticute. É cuti baby, né? É cuti baby. <risos> ah, Ali, um quem gosta dessa carinha do cuti baby? Deixa eu ligar oh, o flash. Olha oh, o cuti baby oh, mais lindo oh, do mundo, gente. A carinha dele. <risos> ficou Igual um sim. <risos> Ai, ah, <risos> muito bom. Olá. Bocão. <risos> oh, que bocão! Não, que bocão! Aquelas! É tô... Ai, que gostoso! Olha que gostoso! Aqui, se -se -se. Ai, faz espreguiçando! Ai, que. que tá mamor, né? É, né, meu filho? Tu não é, que, né, que, na, que, não é, não é muito linda, mas tu não é, não é bravo. Se chegar sem isso se aqui, uh, eu morro, né, que, mô, que, eu meu filho? Nossa, olha a cara de, de bravo desse! Olha a cara de olha bravo! Eu curti esse baby, gente! Cutie baby! Eu vou Patissão. fazer isso daqui, ó! O que você ah, fazer? <risos> Daniel me trouxe com Ai, Ai, Olha, aqui que caçadinha. Ô, dó. Que boca, mamãe. Que, é oh. que, que do... boca, <risos> bebê. Tá gostando da caçadinha da mamãe. Tá minha mão. minha mão. Tá, tá, tá gastando da caçadinha. Que, que força, bebê. A cara a riqueza e você vai chorando com a mamãe. Olha aqui que Ó, oh, tá tá dormindo dormir. Levanta um carinho E outro quer sair do meu copo Que oh, Tipo, não deu pra trás Tipo, não deu pra trás Cuidado pra você não apertar a mãozinha dele aqui ó, no, no tijolo Cadê esse cutie baby? Cutie baby de papai? Mas Eu Mas Essa moça é muito essa linda aqui, Essa daqui parece Uou. uma galinha Só que mais escurinha, né? Fica com medo! Fica com medo do amor! Hum. A Lara tá assustadíssima! Uá! né? Uá! Uá! é Uá!